agora eu vou passar para o nosso amigo Edson continuar e mostra aqui ó. mostra aqui embaixo, já grava mais perto de mim aqui fica ruim de som aqui é o um rubim, um rubim nessa câmera, aqui é um ouro, um ouro na câmera vamos tampar, a outra câmera, um rubim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 E o rubim e o ouro Procuro o ouro. Porque o rubinho elimina as outras pedras. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Bom, para mostrar as varetas. Dessa pedra aqui, ó. Aqui ela já, aqui já entra dentro do veio. Aqui ó, eu tô de fora do veio. Chega pertinho que não vai, não vai sair tão. Aqui ó, eu tô fora do veio. Se eu caminhar em cima da pedra, ó, que eu falar a pedra, você mostra na pedra. Se eu cair em cima da pedra, aqui ó, a vareta já vai cruzar, porque eu já entrei no, já entrei no, no veio. Então daqui ó, eu vou para cima. Daqui até que lá em cima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 Aqui eu estou na beirada do veio, aqui ó A pedra está mais ou menos 20 metros lá embaixo Então a... Agora eu vou caminhando para o lado do Edson, Eu vou começar a entrar no veio Agora eu vou caminhando na largura dele vocês verem até onde ele vai Aqui ele vai dar mais de 30 metros aqui E outra, as antenas não descruzam Eu posso ir andando que ela não vai descruzar Outra coisa, não precisa andar devagar não Pode andar rápido Oh, outra coisa presta atenção oh. aqui aonde eu entrei aqui aqui oh, ela vinha cruzada só que aqui deu um veio forte oh. aqui o veio ficou mais forte agora aqui ela abriu eu saí, acabou o veio lá de onde eu estava aqui dá uns 30 metros agora eu vou entrar na beirada dele aqui e vou para baixo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 aqui eu tô eu tô aqui não, eu tô fora do outro aqui ó eu vou pegar a beirada dele aqui ó aqui eu tô na beirada do, desse desse desse veio de trás agora eu, eu vou sair dele vou sair dele agora pode acompanhar que eu vou para cá então eu saí dele presta atenção pra vocês verem então vai pular um pedaço e eu vou entrar no outro veio da frente já entrei ó. aqui começa o outro veio